E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estou aqui na quadra de tênis do Michael jogando com a Amanda Olha, rapaz do céu, e ó, vocês podem é, perceber aí que tem algo diferente é, na casa, na mansão do Michael Mais uma reforma aí galera, recentemente eu mostrei aí no canal é, que tinham modernizado a, a casa do Michael E, e dessa vez, mano Tipo é, Uma parte eu já mostrei pra vocês E agora eu vou mostrar A outra parte Que ficou simplesmente Insano, mano Eu vou sair aqui Engraçado que Pra platinar o jogo você tem que jogar tênis, né mano? Ih, rapaz, a Amanda Tá tendo muitas aulas com, com tenista Porra Vou cancelar aqui porque Senão é, O vídeo vai ficar muito longo Mas Se liga Como tá bem diferente e é reconhecível A casa do Michael Olha isso aqui, mano Que loucura, cara É... A parte de dentro tá igual né? Não mudou nada Mas... É, a parte de fora, mano Tá Irre, irreconhecível uma mão um, como eu disse uma da, das partes aqui e rapaz a manda a manda bater na cara aqui velho ó como vocês podem perceber tem vou lá pra frente a gente mostra com, com mais detalhes é como ficou ela deixa o seu like comenta aí é nóis Ó, aqui a entrada Vocês podem ver que Foi modificada, né? A entrada aqui da casa Né? você vocês podem ver que tá de bem diferente E essa é a casa, ó Como eu disse, uma parte É igual aquela outra, mas foi Aumentada, galera, a reforma foi Feita Foi concluída, digamos assim, né? Então, ó, agora tem um portão aqui, ó Elétrico e dá acesso a essa parte aqui de cima. E é basicamente é, uma garagem. Aqui é para pouso... Não, aqui não pousa helicóptero, né? Não tem como. Mas tá bem legal, mano. Olha isso, velho. Não, eu não coloquei nenhum carro aqui. Mas... Dá pra colocar vários carros. Ó, essa parte aqui, a parte do, do, do banheiro. Cara, eu acho que é a, a modificação mais insana que já foi feita. Uma casa já existente, ó. Essa vista aqui pro... para Los Santos, né? Uns carros aqui, ia ficar bem legal também. Tem ali a outra parte de cima. Insano, mano. Olha isso. Esses postes de luz aí, será que acende à noite? Caraca, vai irreconhecível, né, mano? É que é a casa do Michael, mano. Em cima da casa dele. Totalmente modificada, moderna. Aí. Bagulho louco. Ó, eu vou deixar aqui à noite pra ver se essas luzes acendem olha olhar aqui. É... Deixa eu ver se essas luzes acendem. Acende, ó. Não. Acende ou não? Ah, acende? Caraca, ficou muito louco, mano. Uma junk box aqui. É uma oficina, né? Vamos... Ó, oh, caraca, ficou muito louco, mano. Olha essa casa, velho. Aí, A Amanda tá ali, velho. Não tem como mais tomar sol. Ó. Não tem como mais tomar sol, dona Amanda. Caraca, ficou muito louca, velho. Ficou muito louco mesmo. Eu nem sei como é que sai mais aqui. Peraí, deixa eu ver se dá para sair por aqui. Tá. Dá pra sair. Ah, sair da casa inteira, né? Pera aí. Pula. Ah, ele não pula aqui? Oi. Não sobe nessa grama aqui não, mano. Pera aí, velho. Ai, Olha isso, mano. Olha a entrada da casa, velho. Caraca, ficou muito insana, velho Olha isso Muito insana Lembra bastante, né, a casa do Franklin a, O sistema, né a, Da casa do Franklin, né, quadradinha Assim e tal Mas caraca Olha isso, mano Olha lá a garagem Ó, aqui é a quadra de tênis Até a quadra de tênis modificaram, ó Tá é tipo uma rachadura, né, ó Olha isso, mano. Eu tinha mostrado há um tempo atrás, bem... Há três anos atrás... É, o cara fez uma garagem, né, Na casa do Michael. <risos> Mas só tinha sido a garagem. E... Dessa vez foi a casa inteira, mano. Modificada, ó. A casa inteira, modificada. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Espero que... que eu não sei se do Franklin dá pra fazer alguma coisa... Olha isso, mano. Ficou louco, galera. Eu gosto dessas paradas. Mansões que os caras fazem aqui no GTA. E resolvi trazer pra vocês aí. Queria que vocês comentassem o que vocês acharam. Ficou legal, se não ficou. É, se ficou melhor, ficou pior. Mas olha isso. Caraca, moleque. Olha o tamanho da casa, meu irmão. Mas tá aí, galera. Eu tinha mostrado só essa parte aqui. E agora tem essa adicionar essa garagem aqui gigantesca né parece aquelas garagem de shopping mano ali Amanda tá lá tomando uma lua mas aí, comenta aí galera o que vocês, o que vocês acharam aí da, da mansão eu achei sensacional eu não sei se isso aqui, isso aqui já tinha mas eu não sei se foi modificado Sinceramente eu não lembro, mano Mas comenta aí o que vocês acharam Da nova mansão Do Maicon aí, reformada é, mo Modernizada Né? Aí Vamos deixar o dia novamente Aí, Didier Ó Caraca, moleque Inreconhecível, né, mano? Inreconhecível. Se qualquer um atrapalha, né? A print, né? Você tenta dar uma, uma distanciada, ele atrapalha um pouco. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Valeu. Ó, dessa visão. E fui.